Esta situação resulta uh, de actos uh, ilegais uh, de grupos, elementos uh, sem escrúpulos no nosso país, uh, que uh, uh, fazem promessas falsas aos jovens uh, e é um fenómeno muito comum em todo o mundo, em particular nos países em vias de desenvolvimento. Isso arrasta desde há uh, décadas. E como Timor-Leste é um país livre, democrático, uh, não há constrangimentos uh, nas saídas e entradas de pessoas, timorenses ou não, uh, é, portanto, muito mais fácil uh, para esses grupos sem escrúpulos. Uh, venderem as ilusões uh, de que em Portugal, na Alemanha, Canadá, até vão, pelo menos, para o Canadá, ali encontrarão uh, melhores empregos, etc. E, uh, e, e, e esse processo foge uh, ao processo normal que é conduzido, tem sido conduzido sempre, por instituições do Estado. Para vir para uh, Portugal, uh, Mobilidade que Portugal nos permite, o passaporte timorense eh, permite, e com manipulação de eh, eh, pessoas, de, de, uh, ditas agências de viagem e outros. Do lado timorense, é a obrigação nossa de eh, identificar e punir, segundo a lei, os que eh, enganam. Os jovens, com cobrança de dinheiros, vai ter 3 mil a 5 mil dólares, e com juros elevadíssimos. Portanto, isto é o primeiro. Mas isto, este, este problema não, não é, é, escamoteia ou não é, encobre. É, outras dificuldades que, obviamente, Timor-Leste enfrenta, como qualquer país, sobretudo é, de, com a Covid e é, a guerra da Ucrânia, a é, pressão muito maior, pressão social em vários países, incluindo em Timor-Leste. É, mas o governo tem, tem realizado, lançado os mais variados programas precisamente para suavizar o impacto social da problema da pandemia e da guerra da Ucrânia, com a subida dramática de preço de combustível e de gêneros alimentares.